manjar branco típico de Coimbra conta nos séculos de história, desde a Idade Média, na Alta Cozinha Europeia. Por cá, a receita constava nos livros de cozinha da nobreza e fazia parte, também, do receituário conventual. Os ingredientes têm em comum a cor branca, leite, farinha de arroz, açúcar branco e carne de galinha ou frango. Este momento elemento pode ser para nós surpreendente, mas era muito habitual há séculos atrás a utilização de carne e até de peixe para a confecção de várias receitas, aproveitando as propriedades latinosas desses ingredientes. Ao passar dos anos, o manjar branco de Porto Alegre deixou de utilizar carne, por isso Coimbra afirma-se como um local onde se mantém o costume da confecção da receita mais parecida com a prática antiga. Para sabermos como é, basta passarmos na pastelaria Coimbrã Vénus para provarmos esta antiquíssima maravilha doce.